E aí, o Dunk de novo! Hoje a gente tá voltando com Real Slaughter Demons, Bullet Real sensacional para Nintendo Switch PC. Hoje a gente pretende fazer todos os chefes do jogo o mais rápido possível e mostrar o final dele. Vamos lá? Muito bem, hoje a gente pretende fazer os chefes, a gente vai começar com o opressor. Eu vou estar usando essa arma aqui, pistola dupla e também recurso de velocidade, gatilho e os co corações a mais, tudo é encontrado no primeiro mercado Saiu o opressor A intenção é usar essa arma aqui mesmo Assim que ele aparecer a gente já pula para o meio dele não está dando muito certo, mas é quase isso Deu certo <risos> É um jeito de farmar com com três 3 a 5 três a corações é possível isso aqui você farma 2 mil 2 mil joias em 35 segundos O segundo chefe que a gente vai fazer é este menino o devorador. A gente vai usar a metralhadora giratória que também é encontrada pelos mercados por aqui. O devorador. O devorador. É só você usar a metralhadora giratória. Usar o movimento com pra não sair voando muito rápido conforme aumenta a distância. Mais difícil vai ficando o ambiente. Um pouco mais de 3 corações você consegue, que é a o... quantidade dividencial. Né? Beleza. Você consegue 6 mil em menos de 30 segundos derrotar ele. Então, em 10 minutos de jogo dá para farmar quase a quantidade necessária para comprar todas as armas do jogo. Contra esse próximo chefe, a gente vai usar uma arma que não é disponível. Onde você encontra ele, mas eu quero tentar derrotá lo com agilidade Uma que eu usaria tiro duplo, também funciona muito bem E... e poucos tiros Perfeito! A gente perdeu bastante HP porque não caindo, mas. Não é muito difícil. Em 35 segundos também você pega mais 6 mil joias. Tanto o luminoso. quanto luminoso. Eu acho a pistola dupla, a pistola dupla é uma melhores arma do jogo. <tos> a gente até pula para tentar pegar ele, mas não tem nenhum efeito de verdade, só psicológico o melhor momento para atacar ele é quando ele fica aqui embaixo ele vai tentar focar uma arma em você, acessar é só grudo embaixo dele a gente já passou de fase. Se der para grudar do lado dele enquanto ele está distribuindo, é melhor, porque já adianta a próxima fase, a gente já deu mais 20 de dano Não, não tem problema Oi, tomamos oh, é muito dano. Perfeito! Quase nada de HP a gente conseguiu derrotar ele. A gente continua destratando coisas. Tudo bem, uma vez você derrotou os quatro chefes, você vem aqui no meio, no portal. Ele vai colocar os quatro. Os quatro joias aí que você consegue. Chama joia. E a gente já pode decreto que é o chefe final. Tem esse mercado que é tudo muito caro para lá atrás, no devorador, 6 mil. 6 mil joias por investida. O decrépito, eu acho ele menos difícil do que o iluminado, muito menos. Só tem que desviar essas investidas dele. E claro, ele tem que desviar tudo o resto, mas na época, na época, quando ele investe é o melhor momento para atacá-lo Ele tem duas fases, a primeira Se der para evitar tomar dano, melhor Acaba a primeira fase Como a gente escolheu uma arma Que ela nos dá dano também É difícil É difícil acertar ele De perto Não. O pior ataque dele disparado é esse. E o melhor momento para tá acertar ele é esse. Não estamos. não estamos excelentes, mas.. Estamos indo razoavelmente bem. Só se esquivar. Eita, derrotado o decreto. Primeiro razoavelmente rápido O bazuca eu gosto também de usar a metralhadora giratória nele depois você tem que escalar aí as plataformas para concluir o jogo antes que a lava pega. a lava não sobe tão rápido no primeiro momento eu achei que era muito rápido e eu apavorei então eu cheguei a morrer algumas vezes para a lava mas... É tranquilo, um pulo triplo não tem estresse. Quando o feitiço do decreto caiu, o fei feitiço foi quebrado. Quando o decreto caiu, o feitiço foi quebrado. Uma onda de e rompeu pelas terras, mentes inertes despertaram. Tô bem. Meus é deapinhos. Com o raiar do dia, o inferno começou a retomar sua antiga e maldita glória aí, Real Other Demos concluída. Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroid e recomendações. E de vez em quando que dá na feira também. Deixa nos comentários aí. Algum comentário? É, é, isso que eu disse. E a gente responde se for uma pergunta. Se não for a gente também responde, tenta responder. E assim então pessoal, até o próximo vídeo. Viva a amizade!